Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal vamos para mais um episódio do violão sanfona episódio de número 7 se você tá curtindo aí os vídeos se você não é inscrito no canal se inscreve no canal curte os vídeos e compartilha para a gente conseguir alcançar nossa meta de mil inscritos e o canal continuar crescendo beleza eu tô pensando aqui em encerrar essa série do violão sanfona no episódio número 10 eu queria saber se vocês estão curtindo os episódios ou não se tiverem curtindo comenta aí no vídeo para mim saber se eu encerro esse episódio ou se eu continuo fazendo essa comparação do violão para sanfona e contando da minha experiência aprendendo esse instrumento que é a sanfona. No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação de uma música, Coronel Antônio Bento, que eu toco no violão, eu aprendi ela no violão, e aí depois eu tentei passar para a sanfona. Essa música ela é em Ré, Ré 7, dominante de Sol, e ela faz um movimento muito interessante. Qual que é? Ó, tônica, quarto grau, e depois quinto grau. Aí já vai aqui uma explicação, ó. Sempre que você tiver uma tônica aqui no um violão, o quarto grau tá embaixo e o quinto grau tá em cima. Beleza? Depois eu vou mostrar isso lá no baixo da sanfona. E o arranjo da música é esse aqui, ó. Essa música, ela tá num baiãozinho, tá bom? Você sabe tocar baião no violão? Comenta aí pra mim. Agora vamos pegar a sanfona. Vamos lá, ó. Arranjo aqui da introdução, ó. Não. Não. Que é o seguinte: a primeira coisa que eu comecei a estudar foi o que? Essa posição do, dos acordes ali que eu mostrei no violão: você tem o acorde aqui, embaixo eu tenho a quarta, e em cima eu tenho a quinta foi isso que eu estudei aqui logo quando eu peguei a sanfona. E aqui no baixo também funciona da mesma coisa. Se você pensa pegar aqui, ó, a tônica que eu tô tocando aqui o ré, embaixo dele eu tenho a quarta, que é o sol, nesse caso o sol 7. E em cima dele eu tenho a quinta dele, do ré que é o lá. E aí eu fiquei praticando isso aqui bastante para fazer esse arranjo. O vídeo de hoje é esse, beleza? Então, embora. Se você gostou, curte aí, comenta e compartilha. Falou!